Só pra vocês. Você chegou bem na hora. Não tente fugir dessa vez. Se prepare, essa vai ser a sua primeira vez. Eu tô surpreso. Já vai vida do desculpa Eu tô surpreso por pensar poder eu vencer. Timo! pretender, deixa esse cara te controlar Isso é incrível, o seu amigo Por um momento conseguiu me dominar Nós prendemos Satoru Gojo Esse é o começo de tudo Eu não tô com medo e nem preocupado Afinal, eu tenho fé nos meus alunos Atenção a tu Feiticeiro Satoru Gojo acabou de ser selado Uma guerra vai acontecer Sator tá aprisionado. Eu devo completar minha missão. Vou vingar meus irmãos assassinados. Uma traidorista, fora de questão. Ele tem o Sukuna dentro do corpo. Deus toca nele, eu vou te matar. Calma, sendo bem sincero jogo. Meu Sukuna pode se ferrar. Ele é arrogante, mal-humorado. Então que tal apostar? Rashi Yud, ele é seu, mas se eu vê-lo, vou matar. Tentaram trazer é meu corpo de volta. Minha alma veio junto e ninguém percebeu. Não é seu, né? Que tá no controle agora. Meus irmãos deixaram últimas palavras. Então me fala. Desculpa, mas não sei. A única coisa que eu me lembro era que cada um chorava. Entendo, agora você morre. Com a cola só ativada que pela não ser tão forte. Preciso desviar dos golpes e tu basta, chega perto Uma tentativa, mas adeus. Sou nova. agora a sua chance é zero. Você é persistente, garoto, mas isso não suficiente. Joga meu único ataque falhou, não tenho mais certeza. Não bate de frente. E adeus, entendeu? Só pode a seu perdão Quando chegar no inferno Peça desculpas pros meus irmãos Inútil E pensar que eu perderia pra alguém tão fraco assim Você é patético Mas, que memórias são essas? O Yuji Tadori É o meu irmão? Adeus, Dagon. Te ver Lado. Mas não se preocupe, pois você será vingado. Morra. primeiro na lame, menos um. Agora a menos dois. O não, não, não, não pinto, menos três. Não vai haver depois que ser segurado e segurado. Isso vai acabar. Depois termina o CB. Pois precisa ir pra outro lugar. O que vocês fizeram? Atenção, alguém está tentando trazer o Sukuna de volta. Uma guerra vai acontecer. Os dedos vocês deram Para o Itador e comer Isso não é da sua conta Nós não vamos te dizer Vamos, Sukuna Foram dez dedos, acorda Só vou te dar um segundo Me solta Vamos, comece a se curvar Em maldição não foi o bastante Só no que eu tive que cortar Pra quem entenda como estamos distante Vocês ainda tem tempo. Tem um cara lá embaixo no corpo do mestre Guetor Por favor, leve ele à morte. Aquele não é nosso mestre, então mate. Humanos, eu nunca os entendo. Acharam mesmo que poderia me dar ordens. Maldição, saiba que você é o próximo. Digo o que está pretendendo fazer. Pode me matar, eu não ligo. Meu objetivo é te reviver. Gostei de você. Dinheiro era pra que tivesse a vida melhor E olha pra ti, parece que deu certo Diferente time, foi alguém bem maior Ei, hey, qual é seu nome? Sou o não sei se nem evitou sua morte A Deus, moleque, vezes se cuida Hoje foi seu dia de sorte Isso é tudo o que você tem? Espírito, a mão Não ainda não. não, ainda não Eu ainda não fui derrotado Eu Não imaginava que ele era fora Não, não, não, ainda não. Hanami Dagon. Daqui uns anos, como humanos, nós poderemos viver. Não tememos a morte porque sabemos que vamos renascer. Que papo é esse? Quer viver como humano é verdade Mesmo que eu entenda seu objetivo Ainda é bobagem Mesmo assim se alegre Me divertiu tem a morte orgulhe -se. Pois você é forte Porque eu tô chorando de alegria Eu não consigo acreditar Se eu não entendo o seu sentimento Não faço a menor ideia Me salvar Fushiguro, Bebumi A expansão mata todos A minha frente de tudo e da dor e vislumbrir. Seu santuário malévolo. Energia mal suada. No texto guerra e tá iniciada. Quando eu for liberado, nada irá. Eu só pra proteger os mais fracos. A matar sem pensar. Energia mal suada. Ao te sustentar os céus Posentar. Eu não sabia que cê tava aqui. Rola na Nami já faz muito tempo. Quita tá a gente conversar. Eu acho que eu tô mudando de ideia. Eita, Dori, precisa ver. Dori, me escute, agora eu conto com você. Tão desgraçado! Eu juro, eu vou te destruir! Eita, Dori, para de gritar! Daqui eu consigo te ouvir! Como você pode brincar com a vida assim? Você quer que eu reflita sobre meus atos? Nós somos iguais, e hoje Tadori. E você não vai me vencer até aceitar esse fato. E eu dividi meu convidão, e por isso aqui eu estou nessa frente. A o cara costurado. Era até que o Itadori fala E eu não sabia que eu era famoso. Itadori falar tanto de mim. Sim, você é famoso, por ser covarde e fugir. Eu vou levar seu corpo oh, só pra quebrar. Sou Esse toque pois foi um golpe direto E Eu fui muito feliz Então diga a todos Que conhecê-los não foi tão bom Eu aposto você pensou que era um herói? Se é uma guerra ser de ordem, outro chamante falou. Eu já disse, somos iguais, essa verdade te corrói. Já parou pra pensar quantas maldições você já matou? My best, ofrendo, abraça os olhos. Saiba eu entendo todo esse ódio. Nós não podemos só aceitar. Acorda porque nossa luta acabou de começar. Yeah, yeah. No distrito Shibuya, a guerra tá iniciada Quando eu for liberado, nada irá eu só Pra proteger os mais fracos, a mata sem pensar